O e-mail marketing. Apesar de ser das técnicas mais antigas do marketing digital, continua a ser muito importante o email marketing. Reparem, o e-mail marketing é o passaporte digital de tudo. Nós, para registar uma rede social, temos que dar um e-mail. Uh, se querem comunicar com alguém via digital para qualquer parte do mundo, o meio universal é o e-mail. Portanto, vocês continuam a receber newsletters, continuam a dar importância. A grande diferença, face a 10 anos atrás ou a 20 anos atrás, há 20 se calhar é muito, mas há 15, por exemplo, o email marketing já era praticado com, com frequência, é que agora há mais oferta, há cada vez mais emails. Mas, aqueles que forem as campanhas que forem mais bem eh, constituídas, mais bem criadas, mais criativas e que utilizem melhores ferramentas, terão mais sucesso. E por incrível que pareça, apesar do email marketing ser das técnicas mais antigas, eu continuo a ver eh, muitas empresas, estou a falar de empresas mesmo, que não cumprem nem a legislação nem as boas práticas. Muitas delas estão-se iniciar agora, portanto, isto do marketing digital já, já, já. nesta vida, marketing digital já há mais de 15 anos, mas a verdade, dá a ideia que, que, que já estamos num mercado maduro, marketing digital, mas a verdade é que para a maioria das empresas, pelo menos das pequenas, não é? Elas estão a dar os primeiros passos agora no marketing digital. Ou algumas pararam no tempo. Assim que fazem, continuam a fazer o que faziam há cinco anos atrás. Isto mudou completamente, portanto, tem que mudar uh, todo o seu comportamento. Uh, porque é muito exigente o marketing digital, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é, é exigente porque cada vez são mais frentes. O marketing digital não é carregar no botão e está a funcionar, é feito de pequeninas fatias, pequenas ferramentas que tudo junto então, trazem resultados e temos que trabalhar bem todas essas pequeninas fatias e sim, se trabalhamos bem, os resultados são sustentáveis e são interessantes, mas precisamos de dominar as ferramentas. Portanto, no email marketing uma coisa são legislações que varia de acordo com o país, por exemplo, em Brasil, na Europa está muito mais legislado do que no Brasil e depois outra coisa são as boas práticas que é aquilo que nós devemos fazer mesmo que não esteja legislado. Por exemplo, na Europa em termos de legislação, é muito importante para vocês obterem os contactos, o double opt-in, ou seja, ter um formulário no, no vosso website, no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem. Por exemplo, no Twitter é possível, através dos Twitter Cards, a pessoa tem um botãozinho, carrega e automaticamente inscreve-se numa newsletter sem ter que inserir o e-mail, porque vai ver através do Twitter. É uma ferramenta muito interessante, que já existe nos Estados Unidos, em Portugal é possível ativar, se conseguirem ativar uma conta de publicidade, embora não se pague, seja grátis. Mas voltando ao assunto, tem que ter um formulário onde a pessoa se inscreve e depois vai validar no seu e-mail. Vai ao seu e-mail e clica. Isto é chamado double opt-in. Tem que ter no rodapé um botão para a pessoa se desinscrever se não tiver interesse. Ter a morada e o nome da empresa. Nunca enviar e-mail sem consentimento. E estar a registrar que está a tratar dados, neste caso em Portugal, na CNPD Comissão Nacional de Proteção de Dados. É obrigatório, a maioria das empresas não o faz tem um custo relativamente reduzido, só, só tem o custo de uma vez, processo inicial, e pode ver em cnpd.pt. Se for em outro país, terá que verificar se tem que fazer um registro em alguma entidade de controle de dados, normalmente na Europa tem que o fazer, no Brasil, por exemplo, não tem que o fazer, não é obrigatório, e depois existe um conjunto de boas práticas que, por exemplo, não enviar e-mails em exagero, enviar um e mails uma vez por semana, por exemplo, dependendo da entidade, não é? Se for, por exemplo, um, um, um órgão informativo, um jornal ou uma televisão, se calhar pode enviar todos os dias. Se for uma empresa para fins de, de comunicação e estabelecer relações, não enviem em exagero porque as pessoas já recebem imensos e-mails, portanto respeitem o tempo das pessoas, é importante. O assunto, pensar no assunto, como é que, é que vai escrever, ser um assunto curto, objetivo, concreto. Se for mobile, considere que o espaço vai ser mais curto. Personalizar, pode colocar o e-mail ou outras informações que tenha, o e-mail, aliás, o nome, no título, no próprio conteúdo do e-mail, para tornar mais personalizado e pode, igualmente, também indicar à pessoa, no fundo do e-mail, como é que a pessoa, porque é que a pessoa está a receber o e-mail. Está a receber este e-mail porque se inscreveram no nosso formulário num determinado site, porque, por vezes, as pessoas esquecem-se e, depois, desinscrevem-se e, e porque não se lembram porque é que se inscreveram e porque é que estão a receber aquela informação. É importante criar uma boa lista, uh, cuidado com o comprar ou alugar listas, portanto tem que verificar, tem que certificar que foram obtidas de forma correta e fidedigna, a maioria acredito que não sejam, portanto vê-se muito na internet vendas de bases de dados a preço da chuva, não compre, uh, e mesmo o alugar uma base de dados deve fazer com muita cautela, eu acredito mais em criar uma lista de qualidade, leva mais tempo, mas também traz resultados mais sustentáveis porque ao criar a sua lista, no fundo, a pessoa que se vai inscrever está muito interessada nos seus conteúdos e também estará interessada nos seus produtos. Portanto, é a melhor forma de criar uma, uma relação. Leva mais tempo, mas é a forma mais sustentada, o que não invalida de ver outras opções, mas certifique-se que cumpra a legislação, porque senão acaba por também ser visado com, com o facto de, de não estar a seguir as boas práticas. Depois existem várias plataformas de email marketing. Por exemplo, em Portugal é muito popular o eGoi, em Portugal e no Brasil também, e em Espanha, o eGoi é traço uh, Existe também uma muito popular que é o MailChimp. Uh, tanto uma como a outra tem planos grátis para poder iniciar. Existe uma outra que é o Aweber, não tem plano grátis para iniciar, mas tem um plano mais barato para começar o primeiro mês. O Constant Contact, o PHP List que instala no seu servidor. O internet e uh, Inspire Marketeer que para, pode também instalar no seu servidor. Enfim, existem muitas plataformas. Se tem dúvida de qual é que ou já utiliza, não é? E portanto está ou não satisfeito com a sua, se tem dúvidas, o que eu costumo recomendar genericamente é uh, o Egoise, que é uma plataforma em português, e o MailChimp, uma plataforma em inglês. Tanto uma como a outra estão integradas no WordPress, por exemplo, e, e estão integradas também em outras ferramentas. Uh, por exemplo, a lembrar o Instapage, que é uma plataforma de criar landing pages. As landing pages são páginas de destino que pode criar no seu website ou com ferramentas externas, como no, no Instapage, no Unbounce e outras, existem imensas plataformas para isso. Mas o Instapage é muito simples, muito fácil de criar, e ela integra com o EGOI e com o MailChimp, de modo que as pessoas clica numa publicidade ou clica no link e vai ter essa página de destino, que normalmente é constituída por um pequeno formulário, uma imagem, um vídeo um texto curto, tem só um objetivo essa página e é uma boa prática, é uma boa prática para email marketing, para publicidade, porque tem um objetivo concreto e, permite, e conseguimos medir as conversões com exatidão e as conversões são mais altas. Uh, portanto, isto para dizer que o EGO e o simples são amplamente utilizadas em todo o mundo. Depois, mais uma vez, os conteúdos são importantes e no email marketing não poderia ser exceção. Portanto, também é muito importante pensar em conteúdos de valor. Se vai enviar, por exemplo, três newsletters por semana, que já é um número que deve... já é um número considerável, uh, portanto deve ser conteúdos muito importantes, dois deles devem ser conteúdos de valor para o utilizador e um comercial, eventualmente. Portanto, deve principalmente enviar e-mails que acrescentem valor aos utilizadores e não estar sempre a, uh, constantemente a tentar vender. Uh, dependendo do negócio, estamos a falar, por exemplo, há negócios que são puramente comerciais, de me lembrar, por exemplo, sei lá, a só envia newsletters de venda, mas não invalida, poderia enviar newsletters também de conhecimento dicas sobre fotografia, sobre vídeo e outros produtos que comercializam, dicas para economizar energia. Portanto, há sempre margem, independentemente do negócio, de poder comunicar com o cliente e ajudá-lo, em em, em, neste caso, relacionado com os produtos que utilizam ou com os serviços que utilizam. Esta é sempre a melhor estratégia. dá mais trabalho exige mais tempo. E depois perceber qual é o comportamento dos subscritores. Consegue saber qual é uh, o número de pessoas que estão-se a desinscrever por newsletter. Há sempre pessoas que desinscrevam, ou há quase sempre, Esperemos é que não sejam muitas, senão é sinal que alguma coisa não está bem. Uh, perceber em, qual é a taxa de abertura, o número de pessoas que abriram o um e-mail, para isso convém que tenha pelo menos uma imagem, uh, qual é a taxa de cliques, pode saber quais são os horários que estão a ser mais clicados, pode saber quem é que está a abrir os email, e-mails, quantas vezes é que abriu também, e pode fazer desplutar campanhas em função de comportamentos. Por exemplo, pode haver um grupo de pessoas que clicaram duas vezes no produto A. Então pode definir uma campanha que de acordo com esse comportamento, se alguém clicar duas vezes num produto ou uma vez num produto, faz disparar uma outra campanha de email marketing só com informações daquele produto, por exemplo. É uma forma de automaticamente começar a distribuir informação personalizada para o seu potencial cliente e permite fazer aqui o marketing personalizado. Neste caso, permitir até ao limite one-to-one. -one. Ou seja, se houver só uma pessoa que clique no produto XPTO, faz-te explotar uma campanha só para aquela pessoa com informações concretas ou uma proposta comercial concreta, concreta para aquele produto e a pessoa vai se sentir confortável porque vê que só está a receber informação de acordo com o seu comportamento e um marketing personalizado. A, a grande vantagem do mundo digital é que consegue fazer marketing personalizado de uma forma automática uh, e com custos muito reduzidos. Uh, e depois pode segmentar a sua base de dados para além da personalização que falamos, pode ser com o nome, pode ser com, com a cidade, com as preferências, com os gostos, etc. Pode segmentar a sua base de dados de acordo com comportamentos e depois, no futuro, passar a enviar campanhas de acordo com a segmentação que fez à sua base de dados. Portanto, tem aqui um potencial de marketing personalizado muito, muito interessante. Já para não falar, por exemplo, no Facebook pode fazer publicidade carregando uma base de dados de mails vamos supor que quer chegar, tem uma base de dados de, de comunicação social e vai lançar um produto super inovador, pode carregar essa base de dados no Facebook, no Power Editor, e fazer uma campanha de publicidade no Facebook só para uh, a comunicação social, desde que o e-mail do Facebook ou o login seja o mesmo que tem. Claro que nem, nem todos será, mas alguns será Ou pode fazer uma campanha para a sua lista de e-mail, de e-mail marketing, no Facebook, carregando os e-mails no Facebook e desportando uma campanha só para aqueles que, o segue, que já o seguem, não é? Uma campanha personalizada. Portanto, o e-mail permite uh, abrir portas a personalização muito interessantes.